Ser respeitado é uma das qualidades que farão você conquistar com muito mais facilidade o que deseja. Porém, para que obtenha o respeito das pessoas, não basta apenas que as respeite também, pois a troca de respeito falha na reciprocidade, fazendo com que as pessoas prefiram pensar e agir em prol dos interesses próprios, até porque as pessoas confundem respeito com submissão obedecendo as situações que são impostas e, desse modo, se tornando passivas nas relações. Logo nesse vídeo, você vai aprender a como conquistar o respeito das pessoas e criar uma relação que te favoreça, pois o respeito necessariamente é uma interação que se equivale para ambos os lados. E, aliás, caso ainda não seja inscrito no canal, Peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos direto ao que interessa. Para que você se torne alguém respeitado, deve saber falar muito bem sobre si mesmo, porém que não seja algo advindo do seu ego, mas sim de uma história de vida e de uma virtude que você tenha. Essa que é capaz de tocar nos sentimentos da outra pessoa, fazendo com que ela sinta uma profunda admiração por você e pela sua superação, e desse modo, as pessoas irão te associar com aquela história de vida contada, o que pode trazer respeito e admiração das pessoas. Essa é a estratégia que chamamos de História do Herói, onde você, sendo protagonista, pode detalhar e narrar um percurso cheio de emoções e que ainda consegue dar ênfase e implementar sensações que sejam dignas de se admirar. E um ponto importante é que saiba a hora certa de usar essa estratégia, até porque se sair por aí contando a todo momento a sua história, deixará qualquer um entediado. O correto é deixar com que as pessoas falem mais sobre você, tentando desvendar o tipo de pessoa misteriosa que você é. E então o que você faz é contar para algumas pessoas um pouco da sua história e deixar com que essas sintam vontade em compartilhar essa informação mais restrita, provocando um efeito cascata que te tornará mais respeitado, sem que você se esforce em adquirir respeito, pois no momento em que for conversar com essas pessoas que ficaram sabendo da sua história, elas já virão até você com esse sentimento de respeito, o que proporcionará que você crie uma âncora desse sentimento e assim o mantenha, a partir de sua conduta, e personalidade, essa é uma regra que não pode faltar no seu caminho para adquirir respeito das pessoas ao seu redor. Outro ponto é que você não confunda chamar atenção com ser respeitado, pois aquelas pessoas engraçadinhas e que mal podem esperar uma brecha para soltarem uma piada não são respeitadas por isso, muito pelo contrário, elas são como uma atração de circo. Si e as pessoas à sua volta só darão ouvidos, porque sabem que vão rir devido às suas palavras. Então não, essa atitude não atrai respeito, ela só chama atenção, e chamar atenção de modo que não te garanta nenhuma vantagem é uma completa perca de tempo. Logo, tais pessoas vão apenas se lembrar de suas piadas, e não de você, e isso não te fará ser admirado, muito menos respeitado pois já que está dando liberdade para contar piadinhas, as pessoas podem até mesmo te desrespeitar, pelo fato de que estas já estão acostumadas a rir de você, então a sua pessoa acaba se tornando uma piada, e isso não vai te levar a lugar algum, o respeito também está na sua aparência, e isso é coisa bem mundana, não é mesmo? Pois veja bem, se imagine indo ao banco, abrir uma conta de pessoa jurídica, e logo no seu atendimento, você se dá de cara com um funcionário que não está vestido adequadamente para aquele ambiente corporativo, dando uma má impressão, logo de início, pois você estava esperando uma outra coisa. E mesmo que este seja um expert em sua área, e saiba detalhar da melhor maneira possível. Cada produto que o banco tem a te oferecer, pelo fato da sua aparência não estar alinhada ao seu domínio profissional, você ficaria desconfiado, Logo nesse mesmo cenário, se o profissional estiver vestindo boas roupas e apresentar esse mesmo domínio, você tenderia a confiar mais no que ele diz. Pois no nosso mundo, as coisas são assim. As pessoas se atraem pelo superficial e não pela profundidade. Então aproveite isso, ao invés de reclamar, e use essa manipulação para adquirir respeito e convença que você merece a admiração das pessoas dessa forma mas também se atente ao ponto de que isso por si só não será o suficiente para conseguir manter esse respeito, pois é muito supérfluo. Logo, a sua aparência será apenas uma base, fazendo com que as pessoas te respeitem. Porém, para que elas continuem mantendo esse respeito, é necessário ser muito além do que a sua aparência demonstra. E nesse ponto, entre a profundidade da sua pessoa, logo aproveite a aparência, mas não se apoie nela.